Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde falamos de autismo, surdez e viagens. Hoje estamos de ressaca. Hoje vamos falar e estamos de ressaca social. O que é isso? Ressaca social é esse sentimento, uma sensação estranha, um cansaço. Além da conta que nós autistas sentimos depois que a gente tem uma experiência social intensa. Ontem, desde já eu agradeço a Pilhabilidade São Bernardo do Campo. Ontem, então, eles promoveram o primeiro Vozes do Autismo. Muitos autistas estiveram lá falando, e eu estive lá é, participando, conhecendo pessoas e achando tudo muito incrível. Tudo que foi falado foi tão legal, tão legal. Ai, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre conheci outros autistas e foi incrível e esse aqui é o parte 2 daquele vídeo, porque foi muito legal. Em especial que eu conheci várias mulheres que estão naquele grupo que eu comentei, acho que no vídeo 27, de mulheres no espectro. E foi super legal. A ressaca social, ela dá a impressão que, putz, que eu corri uma maratona, eu tô muito cansada, é mentalmente cansada, é um cansaço que... Meu, eu, apesar de eu ter vontade de interagir no grupo do Zap, eu tenho preguiça, sabe? Assim, ai, ah, é um cansaço, é um cansaço mental. Todo mundo do planeta Terra que me cerca e não é autista acha que é meio que frescura, exagero, e não é meu, não é. E essa é a parte legal de ter um grupo do Zap de mulheres no espectro, porque tá todo mundo cansado, todo mundo que foi lá e interagiu ontem, também tá com essa sensação hoje. Então, assim, é muito bom você se ver no outro, porque antes, e até foi falado lá, a impressão que eu tinha, que outros amigos, colegas autistas também tinham, é que, putz, a gente era tipo ETs, nós fomos esquecidos no planeta, caímos do planeta errado, alguma coisa desse tipo, porque a gente não tem esse processo de identificação com os demais. E quando a gente encontra pessoas que se parecem com a gente, meu, não tem esforço que não vale a pena, porque tipo, eu moro em São Paulo, na zona oeste e eu fui até lá de transporte público porque como eu já estava muito agitada muito ansiosa por tudo eu não ia arriscar dirigir então a gente foi eu e minha mãe de transporte público demorou mas valeu cada minuto o evento foi longo mas valeu cada minuto eu queria ter gravado tudo para poder hoje ficar revendo revendo revendo de tão legal que tudo foi então meu se esforça nos próximos eventos que tiver e esse é um evento que foi totalmente gratuito totalmente promovido pela Bio Bioabil, habilitar e parabéns para eles se esforça se empenhe e vai lá porque conhecer pessoas iguais a nós é muito legal e lá foi falado muito a respeito de bullying eu não vou falar sobre bullying porque eu acho que eu não tenho propriedade para falar disso. Eu nunca sofri bullying, bullying graças a Deus. Eu já falei para vocês isso em vários episódios e eu não vou ficar repetindo. E lá foi falado disso. Eu nunca sofri bullying, mas eu era meio perdida e sem noção. Meu pai sempre brincou que eu usava óculos cor-de-rosa e eu acho que eu meio que uso sim. Porque eu me lembro que teve uma eleição para representante de turma e eu me inscrevi porque eu achei super legal as atribuições do representante. Só que quando chegou, fiz a minha campanha, fiz tudo. Quando chegou o dia da eleição e fizeram a contagem dos votos, pá, adivinha quantos votos eu tive? De 40 alunos da minha sala, não lembro mais quantos votantes. Mas eu tive um único voto, e vou contar um segredo, esse voto era meu, eu mesma que votei em mim, ou seja, ninguém votou em mim. E o mais engraçado é que eu não achei, assim, eu não achei frustrante, eu achei que era, pá, resultado do processo democrático. Ninguém achava que eu tinha competência para estar representando a turma, ok. E quando eu contei para os meus pais, eles também agiram nessa, dessa forma, normalmente. só fal, Meu pai ainda falou, meu, na próxima eleição, ano que vem, se empenha, se dedica e tenta de novo. Mas eu não tentei. Eu não lembro se meus pais me estimularam a não tentar ou se eu mesma que desisti e mudei de... Não tinha mais vontade. Mas, pra vocês verem, apesar de eu fazer parte, apesar de eu me sentir incluída, eu não conseguia perceber o feedback dos outros. Eu nunca percebi que eu não ia ter nenhum eleitor naquele ambiente. Eu nunca percebi que as pessoas ali sabiam que eu não tinha a competência técnica pra estar representando a turma. Eu simplesmente achei legal, fui e pá! Só o meu voto. Então, assim... Ah, vai fazer o que, meu? É rir. Isso é uma história que me marcou? Ah, meu, nem marcou tanto assim, não. Foi mais uma das histórias, mais um dos momentos da minha vida. E hoje eu tô muito feliz, tô aqui nesse canal, feliz. Estamos comemorando os 500 inscritos. Fomos, se você tá passando aqui pela primeira vez, meu, se inscreva nesse canal, esse canal ele tá na lista dos 10 perfis no Instagram que falam sobre inclusão e que merecem destaque conforme o, o mundo interpessoal é a primeira vez que eu vou para uma lista então assim, se inscreve, aqui a gente fala de autismo na maior parte do tempo fala um pouco de surdez porque a minha melhor parte que é o meu marido é surda e a gente vai tentar falar um pouco mais de viagens, porque viajar, uma pessoa autista uma pessoa surda, é um pouquinho diferente, mas é possível. Porque nada, nada é impossível, nada. E aqui a gente fala disso, a gente fala com foco positivo. A gente sabe que é, é possível ser feliz e autista nesse mundo, e é disso que a gente vai estar tá falando, tá bom? Então, se você tá passando por aqui, se inscreva, os inscritos, meu muito obrigado a cada um de vocês por todo o apoio e depois a gente volta no próximo vídeo, tá bom? Uma vida boa e leve a todos!